Antes de mais nada, não tem spoiler, ok? Pode ver à vontade o vídeo, que eu não suporto ouvir spoiler, não gosto de fazer spoiler, eu acho que é desnecessário fazer spoiler para contar, para falar de um livro. Né? Enfim, fiquei um tempão pacarendo a capa. Olhava assim, que capa legal, Pô, mas isso é armadilha. Falei assim, a capa deve ser muito maneira, mas o livro pode ser ruim. O Orfanato da Senhorita Pellegrini para Crianças Peculiares. A editora Leia... A tradução é de Edmundo Barreiro e Márcia Blasques. Gostei da tradução do livro. Não, é um livro difícil, mas tem umas coisinhas legais na assim, tradução, gostei bastante. Cara, o que acontece com esse livro? Ele é diferente, eu gostei bastante dele por causa disso. Eu gosto de coisas diferentes. Por que a capa me chamou a atenção? Porque essas coisas meio sobrenaturais assim são eu acho que me interessa a fantasia me interessa no modo geral aí peguei o livro para ler depois que eu vi o trailer na verdade do filme que vai estrear no final desse ano 2016 eu peguei o livro para ler para dar uma folhadinha ver o que eu achava o começo do livro é aquela história padrão que está acostumado a ver em Matrix um monte de coisa que é um cara meio zero meio zero à esquerda né o garoto tem 16 anos mas a vida dele é chata, todo mundo é chato, ele é chato, o melhor amigo dele é uma coisa superficial, não é um amigo de verdade, é aquela coisa assim, ah, ele precisa andar com alguém, eu preciso andar com alguém, a gente vai andar junto, uma coisa assim. E ele vai cair nesse mundo maravilhoso, fantástico, sobrenatural. Isso me deu a impressão de que o livro é mais um desses clichês de que, em, em que o personagem é ninguém e de repente fica tudo lindo. Só que você vai seguindo o livro e primeiro que ele é tem uma narrativa bem legal. Segundo, que os personagens são bem interessantes. Terceiro, que foi o que eu gostei mais, talvez, no livro, que eu achei mais ímpar no livro, é que essa realidade nova que o Jacob, né, que é o protagonista, vai encontrando, ela não é tão legal assim. A história já é meio diferente, porque ela é bem sinistrinha. Dá um medinho, sabe, em vários momentos do livro, logo no começo. né O avô dele conta umas histórias, se você vê logo no começo, que são meio... É, sobrenaturais. Lá para os 6, 7 anos ele já começa a notar que as histórias do avô não são muito verossímeis, né? Deve ser aquela coisa que avô conta para criança, para impressionar, para. tipo Papai Noel, essas coisas assim. E você cresce e você perde, você abandona essas fantasias. O mundo que o Jacob vai encontrando, você já nota bem pela capa, não é um mundo fofinho, agradável, é um mundo meio estranho, você fica o tempo todo naquela assim, nossa, será que está tudo bem? Ou será que, sei lá, essas é, pessoas são boas ou são mais? É, isso é verdade ou é mentira? E o, o mundo que eles criam é um mundo complexo também, você vai notando ao longo da história que ele e, e o autor, né? Eu não falei nem doutor, é Hanson Higgs, né? ele vai apresentando o universo onde eles estão vivendo aos poucos, de uma forma que não fica nem didática e nem você fica desesperado ou desesperada para saber que o universo é aquele é, e, e tudo em aberto. Não, o livro vai se explicando bem, você vai entendendo bem que o universo é aquele, como é que ele funciona, de onde ele veio, para onde ele vai. Já no primeiro livro, são três livros, né, uma trilogia, não lembro agora o nome dos outros, vou ler com certeza, Conforme o Jacob vai crescendo dentro da história, é, o mundo todo, não só o mundo da, do alfanato da Senhorita Pellegrini, mas o mundo sem graça, vai tomando novas cores, porque ele, Jacob, vai vendo novas cores no, no mundo. Tudo bem que pode não ser cores muito agradáveis de se ver, mas né, é, mesmo sem a fantasia do, do livro, você acaba encontrando um mundo mais palpável, um mundo mais um mundo que vale mais a pena viver, um mundo mais intrigante. Mesmo que você tire toda a fantasia do, da história. O, as pessoas que antes eram chatas, as pessoas normais que antes eram chatas, começam a ter outras dimensões. O pai dele, que é um cara assim que no começo, está é, lá. Né? Você vai sentindo outras dimensões do pai, e, te faz, e que te fazem pensar até na sua própria vida. Até que ponto você está lidando bem com seus projetos, Está vivendo sua vida de verdade. É bom, eu gostei muito do livro, é verdade, cara. Assim, porque a fantasia, ela não pode ser, na minha opinião, uma, uma, uma rota de fuga. Eu acho que toda leitura, tudo que você vive tem que ser uma rota de aproximação da tua vida. Né? Uma rota de aprofundamento em você mesmo, na realidade e nas outras pessoas. Tem um filme que vai sair em setembro. Pelo trailer do filme, eu fiquei um pouco desconfiando de que vão fazer uma coisinha mais levezinha, o garoto vai ser um pouco mais super-heróizinho, que ele não é super-herói nesse livro, ele vai se superando, assim, mas ele não é um super-herói, entendeu? É, não é aquela coisa assim, nossa, eu queria ser ele. Mas essa história é uma história que você pode classificar como fantasia de horror, ou horror-fantasia. Com certeza. E eu espero que preserve isso no, no, no, no filme e espero francamente que o filme tenha essa... Que não sei se é muito fácil de colocar é essa colorização, esse aprofundamento da forma como você passa a ver o mundo real conforme você vai descobrindo o mundo de fantasia do, do livro. Espero francamente porque aí se torna tanto um, um livro quanto um filme muito mais interessante para a nossa vida em geral do que é, meramente uma historinha que você vai ficar torcendo para ver quem vai ficar com quem. Né? Quem pode ler esse livro? Ora, quem pode ler esse livro? Qualquer um. O livro é um pouco pesado para quem tem, sei lá, 11 anos de idade, né? Assim, não está acostumado com uma certa violência, porque tem umas ceninhas um pouco violentas, e o horror dele é um pouquinho, sabe? Mas, como no geral, aquela coisa, o personagem tem 16 anos, o leitor pode ter 16 anos tranquilamente. Acho que a galera com seus 20 blau também vai gostar. Eu sou a galera dos 50 e gostei bastante é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo curtiu, dá like, dá o um joinha não é o primeiro vídeo que você vê do canal e está gostando já é o segundo terceiro vídeo que você vê inteiro e chega até esse ponto então porque você está curtindo o canal, assina lá vai ser muito legal para mim e espero que seja legal para você também ficar sempre sintonizado ou sintonizada aí nas coisas que eu estou publicando falta uma coisa Ah, se você não gostou, dá o dislike que é um direito seu, mas eu gostaria que você explicasse porque não gostou, eu sempre peço isso né? Explicar assim, né? Porque não gostou do vídeo, né? Se você não gostou da minha cara, eu lamento muito. E isso eu não posso mudar. Então, assim, não sei. Bom, bye bye. E a pessoa tá olhando pra minha cara do lado de fora e eu fico tímido. já acho que tá quente pra cacete. Peraí. Esse não é um horário bom para gravar, né, cara?